Salve família, beleza? Bem-vindos! O que você tá fazendo aí? Espera aí, que música é essa? Espera calma aí, calma aí, calma aí, que o bagulho tá, tá doido aqui. E aí, tudo bem? O que, que você tá fazendo aí? Você tava aqui, o que você tá fazendo aí? Você é doido, você fica tá mudando todo dia de lugar, cara, isso me incomoda. Bom, mas é isso, bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo. Pela música que você viu no começo, você sabe o que é. Sim, é ele. Duskwood wood o nosso jogo. E eu acho que é o que carrega isso. Eu sempre falo, wood é um bagulho que carrega isso daqui, mano. Eu não sei porquê, mas vocês gostam muito de Duskwood. E eu aprendi a gostar por causa de você, beleza? Então vamos lá, vamos a mais uma história. Né? A gente tá no episódio 3. Já estamos no 15 episódio da nossa temporada, que tem uma playlist no final. Se você quiser assistir, fica aí até o final e olha a playlist, beleza? Não é inscrito? Já sabe, botãozinho vermelho, se inscreve e segue nós aí, mano, tá ligado? É muito importante, como eu digo, é very important isso. Deixa o likezão pra fortalecer, pra redirecionar o vídeo pra outras pessoas. Às vezes você não precisa nem compartilhar, só o like já ajuda muito. Se quiser compartilhar, melhor ainda. Então vamos lá, vamos jogar aqui, já falei demais. Vamos lá, o hacker chamou aqui porque eu enviei um arquivo pra ele no outro episódio e agora eu quero saber o que ele achou aqui, pera aí, vamos lá. Hum... Vamos lá, eu enviei um documento... Tal. Você encontrou outra anotação da Hannah? Uma pergunta... Eu não lembro... Não lembro o que, que eu encontrei... Mas enfim, vamos lá... Espere, me deixe ler primeiro... Sim, encontrei... Calma aí... Eu acho que vou fazer isso... Vamos lá, vamos ler a anotação... O um documento que eu enviei pra ele... Será que é a Hannah? Vamos ver porque eu não li ainda... Eu vou ler pra você aqui... Pra gente aprender junto... Ele foi comigo... Graças a Deus... Caso contrário... Eu não teria... Eu não teria conseguido... Eu teria virado à direita... E na primeira esquina, ido embora. Não entendi, ela devia estar tá fugindo de alguma coisa, eu acho. A família nos deu uma recepção calorosa. Era como se eu tivesse estado naquela pequena sala de estar um milhão de vezes. A vista não forneceu novas ideias. Opa, vista não, eu tô sem óculos, me desculpa. A visita não forneceu novas ideias. A Iris nos garantiu contou tudo à polícia. Isso não impediu... De contar a história toda mais uma vez. Eu conheço bem a história. Cada detalhe ela também conhece. Não importa quanto tempo tenha passado. Duvido que ela jamais esqueça. Quando chegar a hora de ir. A Iris me deu um abraço. Quando chegaram não. Quando chegou. Meu Deus, eu preciso colocar meu óculos. Quando chegou a hora de ir. A Iris me deu um abraço. Isso partiu meu coração. Quem é Iris? Curioso. Não sei, eu ainda não, não conheço a Iris. Ela tem os mesmos olhos. Os olhos de esmeralda. É, quem será que é? Será que ela tá falando da Hanna? Estranho. Mas enfim. Vamos lá. Você encontrou outra anotação da Hanna? Sim, encontrei. Espere, me deixe ler primeiro. É. Se, ele, se o jogo me forneceu essa resposta, provavelmente aquilo é uma anotação que a Hanna fez. Mas eu não sei o que quer dizer. Vou dar uma olhada rápida. Beleza. Só não molha muito, senão estraga, né? Hum... Essa anotação é completamente diferente da primeira. Beleza. Por quê? Eu não entendi. Ó, aqui já me deu a resposta. Como assim? Que é o que... Bah, eu fiquei já aqui, tipo, sem entender mesmo. Está escrito. de uma maneira que é mais fácil de entender. Eu li tudo errado, então não sei se está escrito realmente mais fácil. Você parece burro! A última anotação era misteriosa. Quase enigmática. Olha a palavra difícil que eu não errei. Essa... Outra que você encontrou, a Ana parece estar escrevendo sobre uma... Isso pode ser útil? Um diário. Se você diz, ele diz, eu não sei, né? Ele tá falando, quem sou eu pra negar? É uma descoberta realmente importante, bom trabalho. Nem sei quem me mandou, mas eu te reenviei ela, então... Foto de perfil atualizada. Quem é esse mano aqui? Bonitones, hein, mano? Que é louco. Eu agradeço. O que você acha disso? Eu quero te contar. O que eu acho sobre isso. Eu não quero contar porque eu não sei realmente o que eu acho sobre isso. Quem será que atualizou aqui? Ah, foi o Rick. Olha o Rick. Hum, Rick. O Rick tá comoda de presença, mano. bicho é bravo mesmo, Henrique. Beleza, o Rick está offline. Da outra vez o Rick ficou perdido com a gente. Ficou muito bravo. Eu gostaria de tentar algo novo com você. E... Eita, cuzão! Quero que você faça algumas anotações. Sobre nossas chaves mais importantes. Pontos-chave, né, no caso. Vou marcar esses pontos-chave para você adicionar uma nova anotação. E no final, seremos capazes de comparar nossas anotações. Será que eu devo escrever num caderno? Eu não sei agora, hein. Agora eu fiquei perdido. E no final, seremos capazes de comparar nossas anotações. Eu acho que eu vou pegar uma caneta. Calma aí, faz um 10 aí. Vamos lá, peguei o meu óculos de leitura e meu caderninho de anotação que eu faço algumas ideias e marcações. Então vamos lá, eu vou abrir o meu caderno e vamos tentar... Eu... Oita bexiga, apertei o botão aqui sem querer, ó. Ei, mas é burro! Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara! E vamos anotar aqui o que ele vai falar pra gente, se é isso que a gente tem que fazer. E me conta aí nos comentários se você também fez alguma anotação sobre o game pra não se perder lá na frente. Então vamos lá, eu vou escrever aqui na última página. Wood anotação com o hacker. Sério mesmo, eu vou anotar. Então bora lá, vamos ver as nossas anotações. Parece uma ótima ideia, sim, eu já vou responder de cara isso porque eu curti. Então vamos ver os pontos chaves que ele vai passar. Fico feliz que você gostou, muito obrigado. E aí? E o quê? Ok. Ai, ele deve estar perguntando. Carregando documento. A família nos deu, eu conheço bem a história, isso partiu meu coração, ele, a família, ele foi comigo, o Thomas, ela tá falando do Thomas, ele foi comigo, o Thomas, a família, a família do Thomas, eu conheço bem a história, cada detalhe, não importa quanto tempo tenha passado, duvido que ela esqueça, será que é a mãe do Thomas... Ela tá falando da mãe do Thomas. Isso partiu meu coração. O, o Thomas tinha uma irmã? Eu não peguei essa parte ainda. Eu não sei se o Thomas tinha uma irmã. Mas se ele tiver uma irmã, é difícil. Então, vamos lá. Primeiro, ela tá falando do Thomas. Se for isso que o hacker tá querendo que a gente passe pra ele. Segundo, a família do Thomas. que eu também sou meio esquecido. Então, eu preciso anotar, tá bom? não E outra partiu meu coração Ela, quando ela deu um abraço que eles iam embora então supostamente é como se o Thomas foi levar a Hannah na casa dele e lá a família os recepcionaram muito bem, porém tem uma história familiar que talvez possa ser um problema não sei, tá, mas talvez isso é uma, uma coisa minha que eu possa estar tá imaginando errado, mas pode estar tá certo também então isso partiu o coração dela quando ela foi embora e recebeu um abraço de uma pessoa que talvez seria falsa a mãe do Thomas, ou irmã, mãe ou irmã, não sei, não tenho certeza, mas vamos lá, vamos ver o que a gente tem que fazer. Eu criei algumas marcações, as qual você deve anexar suas anotações. Clique em cada uma das marcações e selecione a nota correspondente, tome cuidado, beleza, tem que clicar aqui ó, ele, homem desconhecido... Incidente é, misterioso, irmã da Hannah Sentimento de culpa, smartphone Ah não, eu tenho opções, pra que, que eu escrevi, seu burro? Ah, ah, ah, ah. Homem desconhecido, porque eu acho que estamos falando de uma pessoa Família Sentimento de culpa eu conheço bem essa história. Incidente misterioso. Partiu meu coração. Irmã da Hannah. Não tenho certeza. Eu coloquei o que eu achei no que ele falou pra me anotar. Me deixa dar uma olhada em suas anotações. Beleza, só não molha muito. Fiquei estranho. Tá, vamos lá. Vamos ver o que ele vai achar. Hum. Nem todas as suas anotações fazem sentido pra mim. Não, porque não era isso que eu queria. No meu perfil você pode ver minhas anotações. Vamos reunir todas as pistas. Acreditem naqueles que estão buscando a verdade, beleza Cadê? Documento na nuvem Incidente misterioso Homem desconhecido, família, incidente misterioso Sentimento de culpa Ah tá, é que eu coloquei como se fosse outra coisa Ah, entendi o que ele quis dizer Tá, vamos lá uh... Vamos resumir todas as pistas A Hannah visitou essa família Essa família tinha uma mulher chamada Iris Que eu achei que fosse a mãe do Thomas, sei lá Porque até então mãe ou irmã do Thomas E não da Hannah Certo, bom trabalho. Incrível, eu sou incrível. Certamente que sim. Ela estava acompanhada por um homem não identificado. Ou o celular, mas isso faz sentido, mas eu acho que não. Ué? O apoio dele significou muito pra ela. O namorado dela, o Thomas. Vamos lá. Foi o que eu achei. Foi o que eu achei. O texto não fornece nenhuma indicação de quem era esse cara que acompanhava. Exatamente, exatamente. Eles estavam conversando sobre algo que a Hannah já parecia saber. Sim, foi o que eu falei. foi algum, Parece que alguma história familiar que eles estavam... Uh, entrou em casa, tá ligado? E deu alguma... Ela esperava descobrir novas informações. Eu, eu não sei se era isso, eu não devia ter dito nada. A Hannah estava se sentindo muito culpada por esta família. Isso é tudo que há para fazer sobre isso. Você esqueceu uma coisa? Sim, ele esqueceu de comentar uma coisa. Olhos cor de esmeralda. No texto comentava sobre isso. Vamos ver aqui uma coisa? Vamos ver uma coisa? Não, não é o Rick, porque o Rick tem olhos, olhos, olhos escuros. Quem tem olhos cor de esmeralda? Quem tem olhos cor de esmeralda? Não, não também não é ela. Vamos ver as pessoas, a Cleo. Cleo, eu também não tenho olhos de esmeralda. Uh, deixa eu ver quem mais aqui. Não tem mais ninguém. Não tem ninguém. Ótimo trabalho, muito obrigado. Eu acho que nada disso nos ajuda. Eu acho que tudo isso tem a ver com o desaparecimento de nada, de nada dela. Eu acho que nada disso não ajuda, porque até então é só teorias, né? Eu discordo. Parece que tu falando com o Túlio. E olha que eu que sou o Túlio e não meu estou Minha Túlio. Essa pode ser a maneira de descobrir os passos exatos da Hannah nos dias em que aconteceu o seu desaparecimento. Vamos lá. Eu acho que ele tá querendo dizer o seguinte, como se a Hannah tivesse desaparecido por ter descoberto uma coisa bem mil grau. E aí alguém quis dar um sumiço nela. Muito bem, eu acho que é isso, por enquanto Ou há mais alguma coisa sobre a qual devemos falar É legal quando tem essas coisas disponíveis, né, mano? Meu nome? Não! O do Olha, meu Deus do céu Quase que eu mandei o papo reto pra ele aqui Por que, que você se importaria com o meu nome? Porque sim, porque eu gosto de você Porque você sabe o meu É, ele sabe o meu E o meu nome é Túlio Não seja assim, por favor. Não, esse daqui ficou muito feminino, tá? Desculpa, eu não vou mandar isso. Ai, ah, eu vou mandar... Eu não vou, eu não vou mandar, não adianta. Uh, do que você tem medo? De que eu descubra que você é o Thomas, eu sem vergonha, me, me fala que é você. Meu nome é Jake. Descobrimos o nome do hacker. Então você é um cara, Jake. Você está dizendo que suspeitava que eu era mulher. Não tinha tanta certeza, vai. Não seja tão né, imaturo nesse bagulho aí. Caraca, o nome do hacker é Jake. O nome do hacker é Jake. Estou ficando, ficando descuidado. Isso não é bom. Isso não faz sentido. Hum, tipo, eu acho que... Será que a gente fala isso pra ele? Mentira aliviado? Você está levando muito a sério. Ah, mano, às vezes ele tá se sentindo aliviado. O hacker tá se abrindo com a gente, mais uma vez. O mesmo tempo, é perigoso abrir com você. Há muito em jogo pra mim. Você pode confiar em mim. Eu entendo. Eu entendo. Vamos lá. A gente tem que ser o mais cuidadoso. Além dele estar tá se abrindo com a gente, a gente também tem que saber lidar com isso. Não é só mandar e... Ah, eu te entendo. Tipo, uma coisa meio na, dura, a gente tem que ser tá ligado? Coração mole, tem que ser coração mole. Não tem jeito. Ele ficou offline. Beleza, hacker. Muito obrigado. Bom, eu acho que eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado da minha ring light. Pegou a visão? Bom, eu espero que você tenha gostado até agora. Eu curto muito fazer esse tipo de conteúdo. Então, eu espero que você também goste. A história é sinistra demais. Mais uma hora a gente vai acertar e vamos chegar no assassino da Hannah. Eu... Agora eu tô começando a ir é meio estranho, porque o hacker já tá até falando o nome dele. É muito difícil isso acontecer, não é? Comenta aí se você achou é, que ele mentiu o nome dele ou se ele falou a verdade. Só pra mim, dá esse spoilerzinho, vai, Não, dá esse spoiler beleza? Então valeu, até o próximo vídeo aí, um beijão pra você, tchau, tchau até o próximo, tchau